Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo. E galera, hoje eu vou fazer a unboxing bem rápido desse produto aqui que acabou de chegar aqui para mim lá da China, enviado pelo AliExpress. Isso daqui é uma placa de captura, galera, com um ótimo custo-benefício. Então, para quem tá começando aí a fazer live, é quer capturar aí a, a imagem da câmera, então isso daqui é, essa placa é uma ótima opção para quem está começando, beleza? Ah, as placas conhecidas hoje no mercado são muito caras, então eu resolvi adquirir essa daqui lá da China, beleza? Então galera, é, se puder aí deixa o like, se inscreva aí no canal e ativa aí o sininho das notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, já vamos abrir aqui para a gente conferir o que tem dentro desta embalagem, beleza? Então tá aqui galera, veio tudo separado aqui dentro não tem mais nada aqui vem um manual manual da placa Isso daqui é uma, uma mensagenzinha aqui do vendedor, tá em inglês, então aqui vem um cabo galera, um cabo na ponta micro USB e na outra USB, e aqui é um cabo USB, as duas pontas USB. E aqui, galera, é uma placa, é a placa de captura. Deixa eu tirar aqui. Então tá aqui, galera. Essa é a plaquinha, Ela é bem pequena, galera. A construção dela é feita de alumínio. Parece ser de boa qualidade. Aqui vem algumas coisas escritas. HDMI, rus, que é a, é a marca. né? Aqui, 4K, 60 Hz. Galera, pelo que eu entendi aqui na descrição dessa placa, ela transmite para sua TV ou monitor em 4K. A, agora, a captura dela é em Full HD. Beleza? Então, ela não captura em 4K. É, então galera, aqui do lado aqui vem uma entrada USB 3.0, aqui é uma HDMI Output, né, que é a saída, aqui vem uma entrada para fonte de energia, aqui vem uma HDMI Input, que é a entrada, beleza? Então é isso galera. Então agora acompanha aí as, as imagens de uma gravação de uma gameplay que eu fiz aí com essa plaquinha, beleza? O que eu usei foi o Xbox One, né? Com essa placa e capturei pelo OBS, beleza? Então acompanha aí, é, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tem equipe. Vamos trabalhar limpo como planejado. A gente está se distanciando. Estabelecido acima. All oh, me, me, me, me, me. Um espião um inimigo chegando. Sim, BNB. A gente vai levar essa. Mm. <Sgl away> sobreviventes e traz ele